Você já ouviu falar dessa história de que você soca a parede de drywall e essa mão atravessar ela, você se joga contra ela e ela cai? Quantas vezes você não escutou uma besteira dessa? E é uma besteira muito grande. Você, sendo um especialista do drywall, querendo se tornar um especialista, nunca pode escutar isso e ficar calado. A parede de drywall ela tem diversas composições. Estrutura simples, estrutura dupla, estrutura cada 60, cada 40. Chapa simples, chapa dupla. Você pode trabalhar com estrutura dupla e chapa dupla. E isso vai determinar o quê? A sua resistência dessa parede. Uma parede vai ser frágil ou forte, dependendo da composição que ela tiver. E é muito importante você saber explicar isso. Porque, realmente, você pode ter uma parede super frágil, né? com uma composição super simples, porque ela tem uma altura muito grande. Do mesmo jeito, você pode ter uma parede super resistente. Você sabe que sala de cinema, todas as paredes hoje em dia são de drywall, não existe mais cinema que não tenha parede de drywall. Você sabe por quê? Porque elas são super resistentes. E você acha que alguém arriscaria botar uma plateia inteira em risco? Lógico que não, de jeito maneiro. Ninguém é maluco, né? Ainda mais o Brasil inteiro. Imagina, gente, o mundo inteiro, de jeito nenhum.